vai repetir, né, de novo. Então, adorarei. Essa aqui é uma música super fácil para você tocar no culto da sua igreja, tá vendo?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 Acordes com o Olha, pra ficar mais bonito. Então, passa até um dedilhado, ó. Vamos pegar? Ó. Um, dois, três e quatro. Tá vendo? Bem devagarzinho.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 Beleza? Continua. Tua presença é real. Meus ideia do edilhado. Aqui neste lugar. Então adorarei. Aí para não ficar igual, você vai mudar. É só uma pulsação. Ta da da da da da, -da, -da. depois vai vir lá junto com os querubins cantamos aí você pode trabalhar essas variações junto com os querubins, Cadê que é a letra mudou junto com os querubins, que é querubins <risos> travando tudo junto com os querubins cantamos junto com os querubins cantamos agora eu vou ficar com os querubins, querubins na cabeça, tá vendo?